Salve moçadinha! Nesse vídeo vamos começar a aprender sobre como Roma surgiu. Vocês sabiam que os antigos romanos contavam a história da cidade deles de um jeito muito diferente do que os historiadores contam hoje em dia? E qual a diferença entre essas formas de narrar o surgimento de Roma? Bom, os antigos romanos Assim como muitos outros povos e culturas, costumavam explicar as coisas que aconteciam no mundo por meio de narrativas mitológicas, que eram transmitidas oralmente de geração a geração. Jovem, você já ouviu falar de Rômulo e Remo? Não, meu senhor! <risos> Por isso, eles acreditavam que sua cidade havia sido fundada por dois irmãos gêmeos, filhos de Marte, um dos muitos deuses cultuados pelos romanos. Não há evidências de que esses irmãos gêmeos existiram de verdade, e nós veremos que essa narrativa contém muitos elementos fantasiosos e outros personagens lendários. Mas, por muito tempo, essa narrativa foi utilizada para explicar e dar sentido à vida dos romanos. E inspirados por essa narrativa, os romanos se tornaram um império muito poderoso, que até hoje inspira pinturas, obras literárias, peças de teatro, filmes, séries e até jogos de videogame. Desde então, muito tempo se passou. Roma deixou de ser uma cidade poderosa e de seu glorioso passado só sobraram vestígios. Restos que nos ajudam a entender como viviam as pessoas na região de Roma na época da Antiguidade. Não podemos voltar no tempo para saber como as coisas aconteceram, mas hoje recorremos aos métodos científicos de investigação da Arqueologia e da História para compreender o passado de Roma. Assim construímos uma narrativa histórica. Sabemos, por exemplo, que diferentes povos passaram a ocupar um território montanhoso às margens do rio Tibre, possibilitando um processo de urbanização que deu origem a uma cidade, que ficou conhecida como Roma. Nesse vídeo Aprendemos que existem pelo menos duas formas de contar como Roma surgiu, uma narrativa mitológica e uma narrativa histórica. Nos próximos vídeos vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas narrativas.